Purificai os leprosos, expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Não leveis ouro, nem prata Nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho Nem duas túnicas, nem sandálias nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudaia. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, Saí daquela casa ou daquela cidade E sacudi a poeira dos vossos pés em, em verdade vos digo As cidades de Sodoma e Gomorra Serão tratadas com menos dureza Do que aquela cidade no dia do juízo Palavra da salvação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 nós estamos ouvindo duas realidades muito fortes da Palavra de Deus. Tanto na primeira leitura desta semana, quanto no Evangelho. Estamos ouvindo a voz do profeta Oseias, que está exortando o povo a deixar toda forma de idolatria, e amar e servir o único Deus, o Deus de Israel. Hoje, o próprio Deus chama Israel de filho. Isto é a demonstração do amor deste Pai Criador pelo seu povo o povo que ele havia libertado do Egito, o povo que ele cuidava, dando a eles o maná do céu. Este mesmo povo acaba sendo corrompido pela idolatria, servindo aos outros deuses e quebrando a aliança de fidelidade e amor ao único Deus. Por isso o profeta hoje. Vem exortar o povo de Israel. A voltarem ao primeiro amor. A voltarem a amar o único Deus. Porque este Deus é bondoso. É compassivo. É cheio de misericórdia. Ele é o santo no meio de nós. Esta palavra também serve para nós nos dias de hoje. Nós somos a igreja, o novo povo de Deus, a nova Israel. Por isso não podemos, de forma nenhuma, permitir que as idolatrias entrem no nosso coração. Pelo contrário. Renovando sempre a nossa aliança de amor com Deus, precisamos corresponder ao seu amor amando E jamais nos esquecendo de todo o amor que Deus já demonstrou por todos nós. Sobretudo na pessoa do seu filho Jesus. Cristo que se fez homem, habitou entre nós, ele é a maior prova do amor e da presença do Deus vivo, porque ele é Deus, ele se fez homem e habitou nesta dimensão, se fez gente como nós e por isso podemos dizer que verdadeiramente ele está entre nós. E esta primeira leitura, ela nos leva a pensar que este mesmo Deus que enviou Jesus como seu missionário, como seu ungido, é aquele também que nos chama à missão. Por isso esta semana nós estamos ouvindo através do evangelista Mateus, Jesus chamando que seus seguidores para a missão. A missão de anunciar que o reino de Deus estava próximo. Às vezes, na nossa consciência, na nossa forma de pensar, na nossa interpretação, achamos que o reino dos céus é apenas depois da nossa morte. Mas na realidade, o reino já está entre nós Porque o reino é o próprio Cristo O enviado do Pai E onde ele está Ali está acontecendo o reino De amor, de justiça, de paz, de fraternidade Mas este reino não pode parar aqui Ele precisa se expandir Ele precisa ser anunciado, vivido, implantado por isso Jesus chama seguidores, nós nos colocamos no evangelho de hoje como seguidores de Jesus, por isso ele nos envia. Qual é a missão que Jesus está nos enviando? A levarmos esperança ao mundo, curando os doentes, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando os demônios. Tudo isso acontece pela força do amor. Onde existe amor, existe Deus. E onde existe Deus, o mal não pode reinar. Por isso, o primeiro lugar que Deus deve estar presente e reinar é dentro do nosso coração. Dentro da nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, e em todo o mundo. E é bonito perceber que Jesus faz uma declaração muito forte. No final do versículo 8. De graça recebestes, de graças deveis dar. Tudo nós recebemos de Deus. Tudo vem do seu amor e da sua misericórdia. E se vem até as nossas mãos, se vem até o nosso coração... A graça não pode parar. Nós precisamos ser instrumentos, canais desta graça. E ela passa por nós e chega até os corações mais sedentos. Depois, a segunda parte do Evangelho. São instruções que Jesus passa para todo aquele que deseja ser seu mensageiro. Primeira coisa, para ser mensageiro de Jesus, é necessário ser desapegado de tudo. Desapegado das coisas deste mundo, porque todo aquele que se coloca a serviço do Senhor, o próprio Deus o sustenta. O próprio Deus envia tudo aquilo que aquela pessoa precisa, seja materialmente, seja espiritualmente porque Deus é providente e Ele deseja que nós sejamos instrumentos de sua paz, por isso o missionário, a missionária, além de ser desapegado, é também um promotor da paz, porque Deus é paz e o mundo necessita de paz. Por isso, os canais para que esta paz possa chegar são aqueles que dizem sim para o Senhor, sim para a sua missão, sim para o seu reino. Então é esta graça que nós vamos pedir hoje na missa, que nós sejamos sinais vivos do reino, porque Cristo habita nosso coração. E se Ele habita... Nós também nos transformamos num canal do amor, da sua bondade, da sua misericórdia, um canal da sua paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos capacite e faça de nós, de todos nós, instrumentos de sua paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos apresentar agora as nossas preces.